Deus é o bom Deus, estamos ao vivo, graças a Deus, irmãos, vocês não sabem como que está sendo dificultoso fazer essas lives, foi uma série de problemas aqui, estamos bem atrasados, mas não vamos fazer a nossa live em nome de Jesus, vamos ler a palavra, vamos orar a Deus. Me passa um feedback aí se o som de fundo estiver muito alto ou Davi e que tudo... Deus amado, Deus querido, Senhor de misericórdia, graças te damos Senhor, muito obrigado Pai, até aqui temos ajudado Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, estamos aqui nessa noite, seja no campo de batalha, seja na sua família, seja o que for que ele batalhava, ele sempre pedia auxílio, auxílio divino, então vamos ler, Salmo 25 diz assim, a ti Senhor elevo a minha alma, Deus meu em ti confio, não seja eu envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos, não seja envergonhado nenhum dos que em ti espero, envergonhados sejam que sem causa procedem traiçoeiramente faze me saber os teus caminhos Senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação glória a Deus por ti espero todo dia lembra-te Senhor da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. <risos> Guia os mansos no que é reto. E lhe ensina o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o, seus, o seu pacto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará, pois ele tirará do laço os meus pés. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, tira-me das minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, porque... A integridade e a retidão me protejam, porque em ti espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glória a Deus. Aleluia. Esse salmo, irmãos, é de um homem que escreveu a maioria dos salmos, que é o rei Davi, mesmo antes de ser rei, ele escreveu dos salmos, principalmente o, o salmo 23, que nós conhecemos muito bem, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, e ele escreve muitos salmos e a gente percebe que a maioria dos seus salmos são ou para pedir perdão ou para pedir a proteção de Deus, porque Davi era um homem que estava sempre em guerra, ele enfrentou muitas guerras, em, em batalhas, as guerras do, do povo, né, na espada com gigantes, mas as maiores guerras que Davi enfrentou foi dentro da sua casa, as maiores lutas que Davi enfrentou foi dentro da sua casa, uma coisa interessante é que Davi ele sempre foi vitorioso no campo de batalha, ele sempre saiu ileso, todas as suas batalhas, ele sempre pediu a Deus auxílio, ele nunca saiu para uma batalha sem pedir o auxílio de Deus e aqui nesse salmo ele pede a Deus livrar ele de todos os seus inimigos porque são muitos, eram muitos seus inimigos ainda pede a ele que não lembre das suas transgressões porque quando Davi pede para poder fazer o templo Deus disse que ele não o faria porque era um homem que tinha muito sangue nas suas mãos Davi é um homem que pecou muito e ele mesmo revela, ele mesmo confessa nesse salmo que são muitos os seus pecados ele diz, Senhor, perdoa os meus pecados as minhas transgressões, porque são grandes são muito grandes aleluia mas o que eu quero esse salmo se a gente for destrinchar desde o primeiro versículo até o versículo 22 aqui é nós vamos ficar a madrugada toda mas uma coisa interessante que eu gosto desse Salmo, e não só nesse Salmo de, que Davi escreveu, mas de muitos outros Salmos que, quando Davi está pedindo misericórdia, quando Davi está pedindo a Deus refúgio, é, perdão, é, proteção divina, eu acho interessante que ele nunca se esquece de pedir para o próximo. Você percebe que nos o Salmo 51, quando ele pede perdão pelo seu, seu pecado de, de adultério, quando ele adulterou ali eu li com aquela mulher, que era a mulher do soldado, e no meio daquele pedido de perdão, ele pede para que o Senhor o perdoasse e ensinasse ele a ensinar aos outros os caminhos de Deus. Então você percebe que ele pedia Deus para ele e também para o próximo. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele termina no sessão 25, dizendo assim, Senhor, redime, ó Deus, a Israel, de todas as suas angústias. Eu acho isso muito interessante, porque isso aqui vai de encontro com tudo que Deus nos ensina, na sua palavra, principalmente nos ensinamentos de Jesus. A gente sabe que Israel, ele foi chamado por Deus, para ser uma nação separada para Deus, e não só para ser separada para Deus, mas que fosse uma nação que fosse próspera, e que fosse abençoadora das demais nações, apesar de que Israel sempre foi egoísta, e foi uma das causas de Israel sempre estar tropeçando diante de Deus, é o seu egoísmo, quando você lê o livro de Jonas, você percebe o egoísmo do, do israelita, quando Deus pede para ele pregar para Ninive, ele não queria pregar porque sabia que Deus ia salvar aquela cidade. Portanto, depois que ele prega, mesmo obrigado, ele diz, Senhor, tal, por isso que eu não quis pregar, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e perdoa os pecados das pessoas. Então, é, aí Deus fala assim, mas eu não teria compaixão de um povo que não sabe nem distinguir a mão esquerda da mão direita. Jesus disse na, na cruz pai perdoai-vos porque eles nem sabem o que fazem Aí é a misericórdia de Deus e Davi entendeu isso Davi entendia isso que o povo de Israel ele era chamado não só para servir a Deus mas também para servir ao próximo e abençoar os demais portanto da, Jesus quando ele quando ele aquela aquela figueira que não deu frutos ele estava falando de Israel, porque Israel, além de, de estar seca, sem frutos, porque ela não só estava se corrompendo, mas também não estava não estava fazendo o propósito ao qual eles foram chamados, que era abençoar as demais nações. Você percebe que quando Deus chama Abraão, ele diz assim que ele faria dele uma grande nação e em nele seriam todas as famílias da terra encurtando aqui irmãos essa mensagem isso é uma mensagem para a igreja hoje a igreja foi chamada para abençoar você percebe que Jó quando ele estava ali se coçando com o um caco de tênis e o seu corpo se despedaçando em lepras e aqueles homens em volta deles ali, uns assim dando conselho, mas na verdade ele estava mais dando alfinetada em Jó, falando que ele tinha pecado diante de Deus, por isso que ele estava daquela forma. Mas no final do livro de Jó, quando Jó entende tudo que Deus conversa com ele, ele lê bastante ele entende. E ele fala, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço a Ti por contigo andar. E ele começa a orar por aqueles homens. E a Bíblia é bem clara em dizer que quando Jó ora por aqueles homens, ora para aqueles seus amigos que nem tão amigos eram assim né, porque estava mais acusando ele a Bíblia diz que Deus restitui tudo que Jó perdeu, perdeu quatro vezes mais então a gente percebe que a gente é muito mais abençoado quando a gente ora pelos outros do que quando a gente ora para si mesmo e Davi sabia disso por isso que ele, por isso que ele depois de toda essa pedição de perdão dos seus inimigos, ele termina dizendo, Senhor, lembra também de Israel aleluia e tem um salmo, se eu não me engano, é de Davi também, que diz que Deus abençoaria quem orasse por Israel porque Israel é a menina dos olhos de Deus ainda é o teus dias de hoje apesar de Israel ter pecado muito diante de Deus, mas ainda continua sendo o povo escolhido de Deus, a história de Israel ainda não terminou, nós vamos ver muitas coisas ainda acontecendo Israel. eu não quero entrar nesse, nesse tema escatológico mas ainda tem muita coisa para acontecer com Israel o que eu quero pregar nessa noite o que eu quero passar nessa mensagem nessa noite é que nas nossas orações nós nunca esque possamos esquecer das demais pessoas e Jesus disse que nós temos que orar até pelos nossos inimigos porque ele disse se você fazer o bem aquele que te ama que vantagem você fez isso até os hipócritas fazem isso até os gentios fazem ele diz no livro de Mateus por acaso um filho pedindo para o seu, seu pai um pão ele daria uma pedra pedindo um peixe ele daria uma serpente até os gentios fazem vontade aleluia mas eu quero ver você orar pelos seus inimigos Davi aqui quando ele ora por Israel toda, ele está orando até para os seus inimigos porque tinha muitos inimigos em Israel. Eu não me lembro a data de, de quando ele escreveu esse salmo aqui, mas Davi também ele ele enfrentou mais guerras contra os seus irmãos dentro de Israel do que guerra dos povos gentios. Quando ele escreve o Salmo 133, cobo inconsolável é com os irmãos vivos em união porque ele não, ele não tinha união com seus irmãos seus irmãos não gostavam dele então ele tá, estava falando não só de, da, do povo de Israel inteiro mas também de uma coisa pessoal que ele passava que ele sofria aleluia e quando nós não oramos pelos nossos inimigos nós também somos egoístas porque Jesus é bem claro na sua oração o protótipo, quando ele ensina ali a oração do Pai Nosso na verdade a gente dá esse nome de oração do Pai Nosso, mas não tem esse nome, é uma oração é um exemplo que Jesus dá, ensinando como nós devemos orar, e ele disse, se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, ou seja, nossos inimigos se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam de maneira nenhuma o vosso Pai que está no céu vos perdoará e se Deus não nos perdoar a Deus salvação porque a nossa salvação vem pelo perdão de Deus na cruz do Calvário Salvação vem através de Deus pelo perdão de Deus na cruz do Calvário Aleluia o povo de Deus não deve guardar rancor no coração não deve guardar mágoas no coração Aleluia mas deve orar até por aqueles que os ofenderam isso é muito forte leia o livro de Jó assim que Jó acaba de orar, eu, eu gosto muito daquela mensagem, assim que Jó acaba de orar pelos seus inimigos, porque aqueles homens estavam muito ali amigos dele, Jó restitui, Deus restitui tudo que Jó perdeu, vezes mais, e os filhos que Jó, que vieram depois do sofrimento de Jó, a Bíblia diz que eram mais bonitos, mais formosos do que os de antes, e nem todo Israel teriam, tinham, tinha filhas, e filhos bonitos é, eu estou falando com as minhas palavras, mas lê lá o último capítulo de Jó até os seus filhos foram os mais bonitos daquela região Deus restituiu tudo que ele perdeu quatro vezes mais depois de ele olhar, orar para os seus amigos seus inimigos e Jesus disse que grande será o nosso galardão fazendo esse esse fruto do Espírito que é bondade é misericórdia, é perdão, aleluia, é amar e uma coisa interessante, interessante também que nós não sabemos amar, leia 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala do amor, ali você vê quando o homem se enrosca tudo no amor, porque ele nem entende o que é amor, aleluia, por que que Davi é considerado o homem se do coração de Deus, o homem pecou demais pecou muito muito mais do que Saulo, e foi perdoado porque era um homem que ele, ele como que eu vou dizer, ele reconhecia o seu pecado e abandonava, Davi ele nunca pecou no mesmo pecado ele sempre abandonava aquele pecado quando ele pecava de novo, era um pecado diferente Deus o chamava a atenção e ele pedia perdão e depois ele escreve aquele salmo que é aquele que reconhece o seu pecado e o deixa alcança a misericórdia de Deus, então Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha um coração abençoador e um coração que, que produzia frutos dignos de arrependimento, ele arrependia, se arrependia dos seus pecados e os abandonava, e além disso era um homem que pensava na sua nação Pensava até nos seus inimigos Você perceba que Saul tentou matá-lo várias vezes E ele teve chance de matar Saul Muitas vezes e não o fez A conta de Saul depois morrer na sua própria espada E se matar Mas Davi não tocou nele Davi o perdoou Você não vê em momento nenhum Davi falar alguma coisa contra Saul mas pelo contrário ele orava por Saul ele queria que Saul vivesse ele queria, ele queria que Saul se arrependesse ele queria que Saul se salvasse e é o papel da igreja hoje a gente não deve acusar as pessoas por, pelos momentos que eles estão passando mas também entender o porquê e orar por elas nós somos muito fáceis em julgar Entender por que, que as pessoas estão passando o um problema a gente não entende. Então, já que a gente não entende, simplesmente oramos e pedimos a Deus misericórdia. Então, se você tem alguma pessoa nessa noite para você fazer essa mesma oração que Davi fez aqui, Senhor, redime, aqui ele falou Israel, mas você pode dizer para. Coloca o nome de uma pessoa que você quer que Deus os livre de toda a sua angústia e tenha misericórdia, amém? Vamos orar, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, Deus de misericórdia, coloque em nós, ó oh Deus, esse coração perdoador, esse coração que pensa no próximo e até nos inimigos, Senhor de nós esse coração que julga, que aponta dedos, mas que possamos ter esse coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que nunca esqueceu, Senhor, de orar pelos próximos, para orar pelos seus inimigos, onde quer que estejam neste momento, Senhor Deus, orando conosco, coloque esse coração nele, Senhor, limpe esse coração de toda mágoa, de toda angústia e nos ensina a perdoar, porque na verdade nós não sabemos, nós tentamos esquecer, mas não perdoamos nos ensina a perdoar Senhor, nos ensina a orar pelos nossos inimigos, ao invés de odiá-los nós devemos orar por eles, ó Pai neste momento nós oramos por todos os nossos inimigos Senhor, alcance cada um Senhor Deus que maquina contra nós, alcance cada um Senhor Deus que pensa algum pensamento contrário contra nós aquele que nos ofendeu, Senhor Deus alcance eles agora e repreenda todo o mal, Pai. Repreenda todo o mal daquela vida, daquela alma. Que ele possa reconhecer o seu pecado, o abandonar e alcançar a misericórdia das tuas mãos, Senhor. E nos ensina também a perdoar, a orar pelo próximo. E não sermos egoístas, como o Tiago disse, que nós pedimos só para nós e para nossos deleites. Mas que possamos orar pelo próximo fazer o papel da igreja como embaixada do reino nessa terra, Pai querido, Pai Santo, nos ensina de acordo com o Teu Espírito Santo, é que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém Senhor, amém Pai, graças a Deus, aleluia, se você crê assim, diga, diga e escreva aí, amém. essa live, irmãos, mas graças a Deus a vitória foi nossa, conseguimos ler a palavra, conseguimos orar conseguimos ter esse momento aqui na nossa madrugada no reino, graças a Deus, no começo aqui foi um, foi uma luta aqui, estava a câmera é, o som dando errado o computador travou, a internet caindo, mas a vitória foi nossa em nome de Jesus, conseguimos cumprir aí mais um propósito eu quero cumprir esse propósito de completar 365 lives todos os dias, e é lógico que não está sendo todo dia, porque está tá tendo alguns problemas, mas eu estou me esforçando para fazer todos os dias e completarmos essas 365 lives, um ano de madrugada no reino em nome de Jesus, eu conto com você nesse propósito e como que você me ajuda nesse propósito é deixando uma sugestão de, de, de, de, para a próxima live deixando o seu comentário deixando uma crítica falando alguma coisa que a gente possa melhorar aqui nessa live, é, deixando seu like, compartilhando porque você compartilha, você faz uma obra de evangelista porque não importa o vaso que traz a palavra, importa a palavra que está vindo do vaso eu sempre pensei assim você não olha para o vaso você olha para que está dentro do vaso, porque Paulo disse que nós temos tesouros dentro de vasos de barro então, quando nós compartilhamos a Palavra de Deus, nós fazemos uma grande obra evangelista. Então, compartilhe o máximo que você puder para que a gente possa aumentar o número de pessoas aqui nesse momento de oração e leitura da Palavra para honra e glória do nosso Deus e para o nosso fortalecimento espiritual para a gente viver cada dia mais fortes e espiritualmente, fisicamente, porque quando nós fortalecemos espiritualmente, nós também fortalecemos fisicamente, porque... O Salmo 119 diz que a Palavra de Deus é cura para os nossos ossos, é saúde para a nossa carne, para os nossos ossos. Amém? Então, no mais, eu espero você amanhã, mais uma vez na nossa madrugada no reino, no mais que a graça e a paz, que excede todo tudo e qualquer entendimento e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus para nossas vidas, não só hoje, mas por toda a eternidade. E se você e escreva aí, amém, em nome de Jesus, fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus, graças a Deus.